A porta do prazer O Eros enganado Fez o mal aparecer Afasta-me de minhas vontades Leve-me as tuas verdades Traga-me de volta a ti Faça em mim a Tua vontade Ensina-me a ter humildade Espírito, renova-me Coração contrito Peço a Deus na oração Lágrimas, gemidos, minhas faltas, teu perdão. Lava-me de minhas maldades, encha-me com tuas bondades, leve-me para perto de ti. As minhas falsidades, conceda-me suavidade, Mãezinha, interceda por mim. Ao teu lado quero estar De ti não me afastar E quando o fim chegar De tuas regras vou lembrar